Nossa Senhora Aparecida, eles continuam a caminhada até o santuário. Eles saíram hoje, às 3 horas da manhã, de Venceslau Brás, e vão percorrer mais 33 quilômetros até Pilões, município de Guaratinguetá. Eles continuam, no momento, a subida da Serra da Mantiqueira. Bom, pessoal, para nós é uma satisfação imensa falando com vocês, todos os ouvintes da semb Né, o Edgar, nós entramos em contato, aí o Rodrigo está enviando. Bem pessoal, nesse momento nós estamos aqui em Venceslau, numa roda, onde a gente está partilhando cada momento da Romaria e o significado do que foi essa Romaria para cada uma das pessoas. Um dos momentos ímpar, né? Da, da nossa Romaria, onde a gente faz isso todo ano, né? Aqui na presença da mãezinha. Bem pessoal, agora 3h15 da manhã, a turma tomando café, para a gente partir sentido de né? É, estamos aqui levantando Arrumando as malas Logo mais estaremos chegando em pilhões Hoje faremos a travessia da serra Então vou mandando Informação para todos aí Então aqui nós estamos subindo a serra né? A serra da Mantiqueira Parou um minutinho aqui Acabou de juntar a turma né? Para vocês verem que a gente caminha aqui no meio Da, da floresta mesmo Estamos agora a 12 quilômetros de Venceslau né, lá para subir a serra ainda falta mais 14 quilômetros para a gente chegar ao topo da serra. Bem, gente, nesse momento aqui estamos aqui no, no pé da serra, né, onde distribui o lanche para a gente. Agora nós são 6 e 5 e nós estamos preparando para poder começar a subida da serra. Né, vamos ali então, com fé em Deus, Nossa Senhora, partir para subir a serra. Bem, e hoje temos o depoimento dos nossos correspondentes, o Rodrigo Soares e também o Rubens Santos. Eles que enviam os vídeos e gravam os depoimentos com os participantes aí da caminhada, é, que a gente exibe aqui todos os dias no nosso jornal. É, vamos ouvir então o Rodrigo e o Rubens bom pessoal para nós uma satisfação imensa estar falando com vocês todos os ouvintes da 100.003 né o Edgar nós entramos em contato aí o Rodrigo está enviando os vídeos os depoimentos para vocês e hoje está sendo nosso dia né Rodrigo é. É, eu tenho quatro anos de Romaria, né? Cada Romaria é única, um, experiência diferente. E esse ano, mas o Rodrigo, com esse propósito, a gente está tentando partilhar um pouquinho né, do que é a Romaria. Para saber o que é a Romaria, tem que viver mesmo aqui no, no dia a dia, né? Mas com o que a gente está mandando, o que a gente está vivendo, dá para vocês terem uma noção. Se sintam convidado para as próximas Romarias entregar com a gente, né? Então, agora nesse momento, nós estamos aqui no meio da Serra da Mantiqueira, né? Já andamos em torno aí de uns 15 quilômetros 15 quilômetros com destino ao topo, né? É isso aí. É, então, como o Rubim falou, o meu meu segundo ano. A gente tentou mostrar para vocês um pouquinho de tudo que a gente está vivendo, né? É, as experiências que a gente vive, é uma coisa única, assim, só para estar aqui mesmo, para saber o que, que a gente sente, sabe? É, eu queria agradecer o Edgar, o pessoal da ONU do Oeste, que cedeu esse espaço para gente, né? Que, que pudesse compartilhar um pouco dessa romaria com vocês. Como o Rubim falou, nós estamos aqui agora no meio da Serra da Mantiqueira. Vamos subir mais um pouco. Padre Daniel está com a gente nós vamos celebrar uma missa lá no alto da serra hoje quando a gente chegar lá no alto é, a gente vai filmar e depois vai mandar para vocês verem também e depois nós vamos descer a serra e chegar em pilões que é o nosso destino que a gente vai dormir hoje e no mais queria agradecer a todo mundo por estar acompanhando a gente aí é, rezando para a gente também, né? nossas famílias estão rezando para a gente aí. E queria agradecer todo mundo, o espaço aí pela Onda Oeste, na pessoa do Edgar, do João Tomé, que cedeu esse espaço para a gente ir. Muito, muito obrigado a todos, um grande abraço. Muito bem, meio-dia e nove amanhã, então, eles chegam até a Aparecida. Estamos aqui em oração, torcendo por vocês.